Olá, boa noite, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do programa Curadoria do Incrível. Meu nome é Cristiane Pedotti e no episódio de hoje eu vou estar conversando e compartilhando um pouco da minha experiência de como é que eu crio no mundo, criando no mundo, o que que eu venho refletindo sobre esse processo de criação. Enquanto as pessoas estão... Se conectando, eu sempre dou um tempinho antes de mergulhar no tema do dia. Ouvindo a nossa música de abertura, que chama Mande. Eu estou testando o um novo equipamento de som. Eu tive umas falhas técnicas aqui no meu estúdio Tabajara nos últimos dias. Então, se alguém já entrou, eu agradeço se puder me mandar uma mensagem falando se o volume está bacana, se está perturbando. Tá? Então, quantas pessoas estão entrando para se conectar ao vivo, vou baixar mais um pouquinho, eu gosto de convidar para a gente fazer uma breve prática de meditação que ajuda a chegar e realmente ficar focado no que a gente vai estar trocando aqui e vocês estão assistindo. Tá? Como é que funciona essa prática de meditação? Eu faço três respirações bem profundas, e a cada respiração, eu levo o foco da minha atenção para um dos três centros de energia do meu corpo. Então, primeiro para a região do abdômen, depois para a região do peito e por último para a região da cabeça. Tá? Então, vamos lá. Hoje eu senti diferente um formigamento na língua. Em outros episódios eu dividi que quando eu faço isso me ajuda a acalmar, que geralmente eu tenho um friozinho na barriga. hoje foi uma sensação diferente. Deixa eu pausar a música e aí entrar no tema de hoje. Como é que eu crio no mundo, né? como é que é esse processo de criação. Algumas reflexões que eu fiz de, de, do que, que eu venho... Criando, né? Me lembrei de uma frase que eu ouvia na época de colégio: que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eu fiquei refletindo: será que é isso mesmo? Então, alguns exemplos, né, de como eu venho criando no mundo. Eu fui convidada, há uns quatro anos atrás, a plantar tomate fazer criar um vaso, colocar a sementinha do tomate, e aí acompanhar o desenvolvimento daquela semente, desenhando o processo do que, que eu estava vendo. E a partir dessa observação, né, refletir sobre o processo de criação e o processo de germinar. E aí, lembrando de como que foi essa dinâmica né, do tomate, me veio assim um paralelo, quando eu crio algo, e a gente usa isso, ah, eu estou criando peixe, ou eu estou criando uma horta né, no quintal da minha casa, uma horta de ervas, eu crio os meus filhos. Na verdade, o que é esse ato de criação? Né? É cuidar da transformação daquele ser vivo pelo qual ele vai passar. Que transformação que foi essa com o tomate? Eu comprei as sementes, comprei um vaso, coloquei terra. E aí eu propiciei, eu cuidei das condições para que aquela semente de tomate pudesse germinar. Eu coloquei água né, com uma frequência razoável, eu deixei num lugar de sol e eu fui acompanhando aquele processo de transformação e vibrando ali com aquilo. É, eu acredito muito E eu já tive essa experiência com outras plantinhas Onde eu não cuidei Tem uma coitada que está morrendo no terraço do meu escritório Que além das condições né, Uma semente de qualidade A terra, a insolação E a água necessária O meu olhar, a minha atenção O fato de eu estar ali desenhando Realmente acompanhando aquele ser Fez uma diferença Fundamental né, Para isso um outro processo que eu venho fazendo de criação é no mundo da cozinha. Eu não sou muito chegada, é, há pouco tempo que eu tenho me debruçado mais e tentado criar na cozinha. E eu percebo também esse lugar da transformação, né? Quando eu vou com a cabeça cheia ou com muita pressa, o que acontece com a minha criação, com a criação do prato? Ou ela queima, ou ela sai meio crua, a coisa realmente não vinga. Então, aquele, né, não basta os ingredientes corretos, eu seguir a receita com precisão, muito da minha energia de como que eu tô vibrando vai estar tá comunicando com aquele prato que eu tô criando. Então esse também foi uma outra reflexão. E por último, é um processo de criação que eu venho fazendo com a Juliana Porto. A Ju desenvolve um trabalho que ela batizou de Territórios do Corpo, onde eu entro dividindo coisas que eu venho vivendo, pensamentos, emoções, sentimentos, e como eu gostaria de, ao acessar isso, né, expressar através da dança, de uma coreografia, para as pessoas e derramar esse meu sentir, né? E esse processo de criação com a Ju, parte de eu identificar dentro de mim onde está essa semente daquilo que eu quero expressar, daquilo que eu quero derramar. É, quais são as condições, né, que eu estou propiciando para que aquele movimento, aquela semente de movimento que está brotando do meu corpo, ela realmente emerja em gestos, é... Em passos, na maneira como eu expresso isso no meu rosto E que revele, né? E que também convide Então uma comunicação onde quem tá assistindo o espetáculo de dança Deixe de ser um mero espectador, um observador independente Só, né? Ah, tô vendo que a Cristiane está movendo os braços Ou tô vendo que a Cristiane se emocionou Mas que aquilo chegue também Que desperte alguma coisa no outro e aí, voltando, né, retrospectiva, a comida, quando eu crio um prato, eu faço algo na cozinha que realmente transporta, e a pessoa para quem eu ofereço, para quem eu compartilho aquele alimento, desperta algo, uma memória, um prazer né, degustativo, eu tô, de alguma maneira, comunicando. E voltando para a planta, igual os pássaros que vão tá vindo ali, no caso do tomate eles bicavam o tomatinho, as larvas que se alimentaram desse tomate né, todo esse cuidado então hoje eu quero trazer isso que criar no mundo é realmente me envolver pensar os cuidados né, o tudo que tá envolvido e observar qual que é a resposta do outro, com quem eu compartilho o objeto da minha criação. Aí estou vendo se entrou alguém. Hoje não tive nenhum comentário, então eu fico à disposição para quem assistir o vídeo mais tarde, quiser trazer um pouco da sua experiência de criação, observações, coisas que queira estar tá me perguntando. É... E convidava a colocar a música seguinte que eu gosto de trazer, que é a de encerramento, chamei ela oh o Reino. E falar um pouco do que, que vai acontecer no próximo episódio, que encerra essa quarta temporada. Eu vou falar sobre colaboração, eu quero convidar, vamos ver se um dos habitantes que dividem o espaço é, de Pulsara comigo, consegue vir e a gente dividir um pouquinho como é que a gente tem colaborado, construído um movimento em rede, cuidado um dos outros, né? Então é meio que uma evolução aí desse, desses últimos episódios. No primeiro dessa temporada eu falei sobre medo. Como é que eu venho lidando com essa emoção? Como é que isso afeta meu corpo físico? No segundo episódio da temporada Eu falei sobre perdão Como é que eu consigo disciplinar minha mente Para rever é, coisas pelas quais eu estou passando E realmente me conectar com essa energia do perdão Para estar tá me libertando No episódio 3 da semana passada Eu falei das maneiras como eu alimento a minha alma E hoje eu dividi aqui como é que eu crio no mundo. Então, espero que quem assista goste, tenha é, algum insight sobre o que veio, e a gente conversa na semana que vem, tá bom? Um abraço.